Olá, aqui é o professor Rodrigo e nesta aula a gente vai falar sobre cálculo da área do triângulo, ok? Então vamos lá, acompanhe. Eu não vou entrar em pormenores sobre a dedução da fórmula do cálculo da área da, do triângulo. Eu vou disponibilizar o um material teórico ali no, no Moodle. Tá? aí vocês acompanhem ali a dedução da fórmula, até para não estender um pouquinho demais esse vídeo eu vou já mostrar uma, um exercício de aplicação, tá? depois eu faço mais algumas considerações a respeito começando então com, essa, com esse exemplo, diz assim a área do triângulo cujos vértices são 4 e 1, menos 2 e 3, 0 e menos 6 então veja que nós poderíamos até, de forma mais, se eu desconhecesse essa relação aqui que eu já vou comentar sobre ela, eu poderia ter que calcular a distância AB, depois a distância AC e depois a distância BC, para ter as três arestas, desse os três lados desse triângulo. E aí poderia aplicar a fórmula de Herão, por exemplo, para calcular a área de triângulos quaisquer a partir de três arestas lados. Porém, aqui em geometria analítica, conhecendo as, os três vértices, vocês vão, podem observar depois lá na dedução da fórmula, tem um, um trajeto um pouquinho longo até chegar nessa fórmula relativamente simples, que é um meio do determinante dessas... Uh, do cálculo do determinante ou do módulo do determinante dessas três coordenadas como eu vou mostrar agora na sequência Então a área desse triângulo vai ser igual então, a 1 meio Vezes o determinante Tomando essas coordenadas Menos 2 e 3 0 e menos 6 Lembrando que a gente completa essa última coluna com 1 Para termos aqui uma matriz quadrada E assim possibilitar o cálculo do determinante E isso aqui é em módulo, tá? Então vamos lá, vai ficar assim, 1 meio, esse cálculo deste determinante a gente pode usar o método que achar mais conveniente, ó. a diagonal principal, vou fazer em rosa aqui, os vou deixar em módulo, tá? 4 vezes 3 vezes 1, 12, mais, agora 1 vezes menos 2 vezes menos 6, vai dar mais 12 depois, 0 vezes 1 um, vezes 1, um, 0. Agora, a diagonal secundária, invertendo o sinal, né? Menos 0 vezes 3 vezes 1, um, 0. Menos 4 vezes menos 6 vezes 1. Um, vai dar menos 24. Menos... Menos 2 vezes 1 um, vezes 1, um, menos 2. Lembrando que é em módulo. E agora segue. A área vai ser igual, então, 1 um meio vezes o módulo de 12 mais 12, aqui 24. Aqui menos menos 24, ficar mais 24, mais 2. Uh, então, a área... Vai ser igual a 1 meio que multiplica que já vai estar em positivo, podemos até tirar positivo, vai estar podemos tirar do módulo, vai dar 48, 50. Então, 50 dividido por 2, 25. Vamos escrever assim unidades de área por enquanto. Depois tem uma observaçãozinha sobre isso. Tá? Então tá pronto. Aqui 25 é a área do triângulo com vértices nessas, nesses três pontos A, B e C super tranquilo, tá? E a aplicação é bastante útil e torna bastante prático todo esse processo. Algumas observações a respeito. Então, para todo o triângulo ABC, a área é um número real, S maior que zero, porque se ele for zero, qual é a consequência disso? Se, esse, se, se essa área, esse valor S for zero, significa que os três pontos são colineares, tá? Então, se S é igual a zero, então esses, esses três pontos são colineares. Portanto, eles não formam um triângulo e formam uma reta. Por isso que a gente viu que o det quando o cálculo do determinante é igual a zero, eles são, estão alinhados esses três pontos. Se A, B e C são colineares, aqui é a consequência, né? Uh, isto é, se não existe o triângulo ABC, então temos o determinante ABC zero. E o S igual a zero. É uma consequência deste primeiro. A unidade de área, raramente indicada nos problemas de geometria analítica, é o quadrado da unidade do comprimento utilizado nos eixos. Então, se for utilizado centímetro, centímetro quadrado, metro, metro quadrado e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, na sequência a gente vai ter... Vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês trabalharem essas noções. Mas, bem tranquilo, tá? Não é nada demais, qualquer dúvida, perguntem, estou à disposição. Bom, até mais.